tá ficando muito bonito, parabéns, você trabalha muito bem Tem graxa mais ou menos quantos sapatos por dia? Entendi que eu engraxo um bocado na Romaria é? Mas fora da Romaria eu nem quase nenhum Entendi Sim, mas Deus vai ajudar É Já está no caminho certo, tá trabalhando Agora vai estudar para depois trabalhar mais Quando eu sair de casa, eu vou pedir Deus para ter um bom dia de aula mas é amanhã que eu estudo. É. Daqui pra frente eu tô usando a sacolinha pra ir pra escola. Ah, usando a sacolinha, tá sem mochila? É. Não comprou mochila ainda não? Porque é o que eu arrumo não é só pra mim não. É pra mim, minha, minha mãe minhas, e minha irmã. Porque eu tenho uma irmã que é especial. Entendi. Entendi. Você tem quantos irmãos? Tenho sete. Sete irmãos? É. E você mora com quem? Sua mãe e seus irmãos? E amei meus irmãos Entendi Então, né? É É isso mesmo Mas na conta de matemática, mais, é mais fácil pra mim Mas você tá gostando mais de matemática? É, porque a, a matéria que eu mais tenho chance de falar Mas nas provas, eu vou, acho que eu vou passar em matemática nas provas Vai passar em matemática? É Parabéns você vai passar em tudo, né? Eu não sei não, porque agora quem sabe é Deus, né? Eu não Amém Rapaz, tá ficando lindo o meu sapato Ele nunca ficou tão bonito assim Você trabalha muito bem E quando o senhor comprou ele? Nem quando eu comprei era tão bonito assim Você deixou ele mais bonito do que novo Parabéns Vou pagar, vem você falou que sabe fazer conta, não sabe? Sei. Quanto tem aqui? Conta aí. Tem. Que Deixa eu 10, 100, 200, 300. 300. Conta é seu. Não não, não, não, não. É seu. Deu uma novidade ali no quarto. Agora você vai prometer pra mim que vai continuar estudando, tá bom? Obrigado. Amém. Eu já passaram cinco anos. Obrigada. O que é que com Deus? Obrigada. Fala para passar uma unidade de você. Continue estudando. Obrigada.